Shalom a todos, estamos antes da festa de Purim, uma festa com muita alegria. A gente sabe que nessa festa temos quatro mitzvot principais, que são a leitura da Megila, o banquete, mishloach manot, mandar porções de comida, e também matanot laivunim de dar dinheiro para os pobres. Vamos analisar cada um, de ler, a leitura da Megillah é muito importante, por causa que através da leitura, a gente se lembra dos milagres que Hashem fez, quando o Am Israel salvou eles, depois do decreto de Amman, de exterminar todo o povo judeu. Isso dá para entender, também o banquete é um dia alegre, dia de festa, precisa fazer uma refeição, festiva, então claro que precisa fazer um banquete Mishloach Manot mandar poções, claramente a gente está vendo isso no Talmud, na Alachá que isso está ligado diretamente com a, o banquete como se fosse para garantir que cada um e um vai receber a porção dele e vai ter comida para um banquete mas a última mitzvah que Matanot Leviunim dar dinheiro para os pobres, tem alguns rabinos que explicam que isso é também para ajudar para um banquete. Mas, aparentemente, já tem nas porções de comida. Antigamente, mandava mesmo refeições mesmo, não chocolates. Mandava as refeições, era mesmo para garantir que cada um vai ter a comida. Então a comida já está garantida. Por que precisa trazer matanot laiv Por que precisa ter essa coisa de tzedakah, que essa mitzvah faz parte mesmo de, dos mitzvot desse dia. Certo, outros outras festas sempre tem organização que ajuda as pessoas necessitadas com comida, com dinheiro, tudo isso. Sim, mas aqui essa mitzvah é bem principal, faz parte mesmo da festa. Então vamos entender porquê exatamente porquê temos essa mitzvah. A gente sabe que Hashem depois que o Am Israel na época de Nebuchadnezzar fizeram muita idolatria, e na época, agora de Ahashverosh, estamos aproximando de Ahashverosh, foram para o banquete, e todas essas coisas que aconteceram lá, o Am Israel pecou. E Hashem lhe decretou um decreto que a, o povo do judeu vai ser exterminado. Depois, quando o povo judeu fez chuva, Hashem anulou esse decreto. Será que a Sham com o rei? pode existe uma situação que lhe pode anular o decreto. Temos uma regra que um rei que tá fazendo um decreto por causa que alguém pecou para ele. Então ele não pode perdoar sobre o cavo dele, porque ele é rei. Então achei é mil e mlech malcham lachim. Haydus hayis. Como ele pode falar, ah, tá bom, vou fazer o decreto depois de ir atrás? Aparentemente não existe de ir atrás. Então, como ele anulou o decreto de Purim? Mas para responder isso, a gente precisa analisar será que o povo de Israel, a relação que temos com Hashem, é como rei com os escravos ou como pai com os filhos? Verdade? Temos uma discussão no Talmud Tem uma opinião que fala que Hashem é nosso Rei Não é considerado nosso Pai E uma outra opinião que fala sempre é nosso Pai Essa mahluketa é entre Rabbi Meir e Rabbi Yehuda É normalmente Verdade Que precisava ser a halakha Que Hashem ele é nosso Rei Mas Aqui tem uma nova regra, já que o rabino desses dois rabinos que tinha a discussão, ele chama Rabbi Akiva. E vamos analisar através de uma história o que Rabbi Akiva ele sustenta, se a é nosso pai ou nosso rei. Conta Gemara, tinha um, um rachá, um perverso que gostava de perguntar, perguntas, Rabbi Akiva. Então ele perguntou assim para ele. Se Hashem gosta dos pobres, então por que ele não sustenta eles? Falou Rabi Akiva, para dar para a gente o mérito de fazer uma coisa boa, fazer uma ação. De ajudar as pessoas. Perguntou, essa pessoa, se esse é poros, perguntou a Rabi se tem um rei que ficou bravo sobre o escravo dele, colocou ele dentro da prisão. Ele falou, ninguém vai poder dar para ele comida. Chegou uma pessoa e deu para o escravo comida. O rei vai ficar feliz ou bravo? Falou, Rabbi Akiva, em vez de responder, ele respondeu com uma pergunta: se o rei ele ficou bravo sobre o filho dele, ele falou que ninguém vai Dá para o filho dele comida, colocou ele na prisão. Chegou alguém e deu comida para o filho. Assim o filho se salvou. Assim que o filho sobreviveu, o rei vai ficar feliz ou bravo? Falou para ele, então os vai vão ficar feliz, Então, mesma coisa, Hashem é nosso pai. Então, a gente vai dar dinheiro, a gente vai ajudar o pobre, vai ficar feliz. Então, o que a gente aprende aqui? Que de acordo com o Akiva, Achei me é considerado nosso pai. Mas, está tudo ligado com essa mitzvah de dar cá O fato que a gente dá cá a gente mostra. Achei, mesmo que você não deu para ele para nascer, eu vou dar para ele, porque ele é seu filho. Então, uma coisa conectada. Como a gente pode como se fosse lembrar a Hashem que ele é nosso pai e vai perdoar mesmo que a gente fez coisas erradas através de ajudar os pobres, Quando a gente ajuda os pobres e a gente fala ele é, ele é seu filho, então vou ajudar ele, então aí a gente mostra que a gente é Hashem ele é o pai do outro e também meu pai então assim que Hashem também vai perdoar para o Am Israel sobre os pecados então, Matanot Levionim vem para se lembrar que é o ponto que mudou tudo, um ponto que poderia anular o decreto é o ponto que a é considerado Pai. Mas isso está tudo ligado ao que se a gente considerar que Ele é nosso Pai, como a gente pode considerar que Ele é nosso Pai? O fato que a gente vai ajudar o outro, outra pessoa, a gente fala Ele é Hashem ele teu Pai. A gente ajuda a outra pessoa. Aí nesse momento. Isso que a gente lembra. Toda a salvação. Que Hashem. Decre, dec, depois que ele decretou. Ele anulou o decreto. Por isso. Podemos entender. A palavra matanot Laivionim, Matanot é presente. Laivionim é para os pobres. Normalmente em hebraico. Se fala aniim. Pobres. Não se fala evionim mas se a gente olha as palavras evionim primeiras letras Ev é como Av, é como pai. E as últimas letras Yud Vav Nun Yud Mem é Yonim. Yonim são as pombas. O povo de Israel é como as pombas. E Hashem é nosso pai, o pai das pombas. O que quer dizer? Que o fato que a gente dá esses presentes para os pobres, a gente faz demais que Hashem é o pai das pombas. achei é nosso pai por isso que ele poderia anular o decreto. Por isso que ele poderia perdoar para o povo de Israel. Por isso a gente entende que quando começou o decreto, Mordecai manda lá para Esther, vai falar com o rei. Aí Esther responde no início, que ela não pode ir. Depois ela fala que ela pode ir. Mas ela fala para judeus, Vai juntar todos os judeus. E a pergunta é. Por que todos os judeus? Vai juntar os judeus. Por que falou todos os judeus? E aí depois está escrito que Mordecai fez como. Todo o que Esther ordenou ele. Que isso, isso é todo. A resposta é. Que verdade Esther tinha medo que talvez Mordecai vai chamar para fazer o jejum somente o grupo dele, os alunos dele, pessoas muito, muito religiosas, muito próximas. Quem vai querer fazer um jejum três dias? Somente quem está perto. Aí, as pessoas que estão mais longe, que já sempre vão nos banquetes do Arras tudo isso, não vão querer fazer jejum, não precisa juntar eles. Falou ester para Mordecai. Não faz a diferença entre pessoas que são mais perto, pessoas que são mais religiosas, com as pessoas mais longe. Vai juntar todo mundo. Por que vai juntar todo mundo? Isso que vai fazer que a gente vai lembrar sempre assim, que todos nós somos irmãos. E irmãos não pode afastar um do outro. Não são estrangeiros um para o outro. Falou, Esther, isso é o grande segredo, se a gente vai juntar todo mundo, a gente vai mostrar para Hashem que a gente é irmãos, aí Hashem vai considerar que Ele é nosso Pai, e nesse momento vai poder perdoar e anular o decreto. Isso é o grande segredo. Mesmo que tenha situações que o povo de Israel está pecando, a situação é difícil. O grande segredo é mostrar que temos um amor entre nós. Tem, temos um amor quando tem o um amor, Hashem é nosso pai. E não vai querer mais que a gente vai sofrer. Isso é a grande dica. Momento que está difícil, vamos, vamos pensar sobre os outros. Vamos aproximar, vamos pensar que temos mais irmãos. Que temos mais irmãos, a gente precisa ajudar. Hashem vai considerar que ele é nosso pai. E Bezrat Hashem. Assim que ele vai perdoar para o homem Israel. Que vai dar somente coisas boas para a do a misre. פוריסו is temmo se se mat lavionim, kachan ĉi embra ka aשm